É, o módulo 3 da disciplina cálculo 1 se refere a limite de uma função de uma variável real. Então, nós vamos falar né, sobre o conceito de limite e a continuidade de uma função num determinado ponto. É, então, eu tenho uma função qualquer, o gráfico de uma função qualquer. Então, eu tenho um certo ponto. Esse ponto, é, quem vai me definir sou eu ou o exercício, né? Então, eu quero estudar o comportamento dessa função nas, na proximidade desse ponto. Então, eu tenho uma função qualquer e eu tenho um ponto. Então, eu quero saber o que acontece com a função. Quando eu me aproximo à direita desse ponto, o que acontece com a função? Como ela se comporta? à direita desse ponto, e eu quero olhar o comportamento dessa função à esquerda desse ponto. Então, o estudo do limite é o comportamento da função nas proximidades de um ponto, nas proximidades de um intervalo. Aqui eu peguei uma função do primeiro grau, eu peguei a função f de x é igual a 2 mais x, que é uma reta, né? O x é positivo, é uma reta crescente, né? É, essa reta para x igual a 2 é, o Y vale 4, então o ponto que eu quero olhar é o comportamento dessa função nas proximidades do ponto 2, certo? Então, eu que defini isso. Então, eu quero olhar, estudar o limite da função 2 mais x, quando x tende a 2, quando x se aproxima de 2. Então, olha, o que está que acontecendo com a função quando eu venho caminhando pelo, do, é, me aproximando do 2 pela direita, a minha função está tendendo para o um número. 4. A mesma coisa, quando x está se aproximando do 3, a minha função do 2, a minha função está se aproximando do 4. Então, tanto à direita do 2 quanto à esquerda do 2, a minha função está tendendo para 4. Então, eu posso falar que o limite da função 2 mais x, quando x tende a 2, é 4 porque o resultado do limite à direita do 2 e à esquerda do 2 assume o mesmo valor, que é 4. Então, tanto pela direita do 2 quanto pela esquerda é 4. Então, nós falamos que o limite da função 2 mais x, quando x tende a 2, é 4. Vou analisar agora uma outra função... Essa função x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 é uma função que ela tem um problema né uma função que ela tem uma descontinuidade no ponto 2 porque olha o valor que anula o denominador é o ponto 2 a minha função não pode assumir 2, porque o denominador vai dar zero então por isso ali ó que eu tenho uma bolinha aberta no ponto 2 então, a pergunta é, qual é o valor que a minha função deveria assumir para x igual a 2? Então, como que eu vou fazer, calcular esse valor? É através dos limites. Quando eu substituo 2 aqui na minha função, ó, calculando a f de 2, 2 ao quadrado, 4, 4 menos 4, 0, 2 menos 2, 0. Então, a gente está tendo 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação na matemática. Certo? Então, essa minha função x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2, ela pode ser reescrita como x mais 2, porque x ao quadrado menos 4 dividido por x, x ao quadrado menos 4 é a mesma coisa que x menos 2, x mais 2, que dividido por x menos 2 dá x mais 2. Então, quando eu vou calcular o limite da função x ao quadrado menos 4 dividido por x mais 2, com x tendendo ao ponto 2, é a mesma coisa que eu calcular o limite da função x mais 2 quando x tende a 2. Então, 2 mais 2 é 4. Então, aqui é, é a mesma coisa que eu desenhar a reta x mais 2. Quando x tende a 2, tanto pela direita quanto pela esquerda, a nossa função está tendendo para. 4. Então, essa função ela tem um buraco, aqui, o, o 2,4 é aberto, esse ponto não faz parte da função, porque o denominador não pode ser zero. Então, calcular o limite da função x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, quando x tende a 2, é a mesma coisa que calcular o limite da função x mais 2, quando x tende a 2, então o resultado é 4. Aqui eu tenho a função 1 sobre x, observem que o valor que anula o denominador é zero, a função não pode assumir zero no denominador, né? Então, ela tem que ser diferente de zero. Observem que no gráfico dessa função, olha, nós temos um problema no zero, no eixo é, y igual a zero. A função não corta o eixo y. Então, analisando a função 1 sobre x... É, então, ela é, um, é uma função que tem problema no eixo x, é, então ela vai ser delimitada ali no, no y igual a zero, eu tenho um problema na minha função. Ela não corta o eixo y, então eu tenho uma função à direita do zero e eu tenho um desenho à esquerda do zero. Bom, então olha, o que está que acontecendo aqui? Eu quero calcular o limite, quando x tende a zero, de 1 sobre x. Então, 1 sobre 0, nós sabemos que é uma indeterminação na matemática, então eu tenho que calcular os limites laterais. Então, eu vou calcular quando x tende à direita do zero o que, que acontece com a minha função. Então, o limite de 1 sobre x, quando x tende à direita do zero é 1 sobre 0 pela direita. Positivo em cima com positivo embaixo, a função tende para mais infinito. Então vocês podem perceber no gráfico, ó, a zero pela direita um pouquinho maior que zero, a função está indo para mais infinito. Agora vamos olhar a esquerda do zero, quando a função está chegando próximo do zero pela esquerda. Então o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, é 1 um sobre 0 pela esquerda, que é um número negativo. Mais de cima, que é 1 um com menos de cima, mais com menos, menos infinito. Então, quando x tende a 0 pela esquerda da função 1 um sobre x, percebam pelo gráfico ó, que a minha função está tendendo para menos infinito. Certo? Então, como os dois limites laterais são diferentes, né? Então, não existe o limite da função 1 um sobre x quando x tende a 0. Então ela não está definida no ponto zero. Observe na nossa função, eu quero calcular que quando x está aumentando, a minha função está tendendo para zero. Quando x está diminuindo, a minha função está tendendo para zero. Então o limite de 1 sobre x, quando x tende a mais infinito, é 1 dividido por mais infinito, 1 dividido por um número muito grande, tende a zero. Um, é, o limite de 1 um sobre x, quando x tende a menos infinito, é 1 um sobre menos infinito, 1 um dividido por um número muito grande negativo, tende a zero, como podemos observar no gráfico dessa função. Aqui eu tenho a função 1 um menos 1 um sobre x, ela não está definida né, para x igual a zero, né? Então, ela tem um problema também no ponto zero, então, ela está definida à direita do zero e ela está definida à esquerda do zero. Isto é, o limite da função 1 menos 1 sobre x, é, quando x tende a zero, dá menos 1 sobre zero, que é uma indeterminação. Toda vez que nós temos uma indeterminação, um número sobre zero, nós temos que estudar os limites laterais. Então, o limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, tirando o mínimo ali, arrumando a nossa função, é a mesma coisa que estudarmos o limite de x menos 1 dividido por x, quando x tende a zero pela direita, certo? É, quando eu jogo zero na minha função, está dando menos 1 em cima, e zero pela direita... É, então é negativo em cima, zero pela direita é positivo, é, então quando a minha função está tendendo a zero pela direita, a minha função está indo para menos infinito, por quê? O numerador é menos um, é negativo, zero pela direita é positivo. Menos com mais dá menos infinito, como vocês podem observar no gráfico. à direita do zero, a função está indo para menos infinito. O limite de 1 um, quando x tende a 0 pela direita da função 1 um menos 1 um sobre x é a mesma coisa que calcular o limite de x menos 1 um sobre x quando x tende a 0 é pela esquerda. Em cima, o 0 menos 1 um dá menos 1 um, e o 0 embaixo é o 0 pela esquerda. 0 pela esquerda é negativo, então em cima é menos 1 um negativo, embaixo é negativo, menos com menos mais infinito. Então. É, a minha função, a zero pela esquerda, ela tende para mais infinito, como nós podemos observar no gráfico. Agora eu vou calcular é, o limite da minha função quando x tende a mais infinito e a menos infinito. Então o limite da função, 1 um menos x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, é 1 um menos 1 um dividido por mais infinito, 1 um dividido por um número muito grande, zero, 1 menos 0, 1. Então, quando x tende a mais infinito, a minha função está tendendo a 1. O limite de 1 menos 1 sobre x, quando x tende a menos infinito, é 1 menos 1 dividido por menos infinito, 1 dividido por um número muito grande, negativo, 0, 1 menos 0, 1. Então, é o que nós podemos observar no gráfico. Quando x tende a mais infinito, a função tende a 1. Quando x tende a menos infinito, a função tende a... Aqui eu coloquei uma função para a gente analisar, é uma função dada por duas sentenças, certo? Aqui eu tenho a função é, f de x é x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, se x é diferente de 2, e essa função dá 6 se x é, diferente, se x é igual a 2. Então essa função tem um buraco né, no ponto 2, 4, e para x igual a 2 ela dá 6. Né? Então, essa função não está definida no ponto 2, o ponto 2 é um ponto de problema, né? Então, o limite dessa função, x ao quadrado menos 4, quando x tende a 2, percebam que a função pode ser reescrita, a função f de x, x ao quadrado menos 4, dividido por x menos 2, pode ser reescrita como x menos 2, veja, x mais 2 dividido por x menos 2, que é x mais 2. Então, calcular o limite dessa função no ponto 2 é a mesma coisa que calcular o limite da função x mais 2 no ponto 2, certo? Tanto pela direita quanto pela direita, o limite da função vai dar 4, porque 2 mais 2 é 4. Então, à direita do 2 a função tende a 4, à esquerda do 2 a função tende a 4, então, no ponto 2, o limite dessa função é 4. Certo, é, não me interessa esse ponto, esse outro ponto, para 2 ela dá 6, mas eu estou estudando o limite da função nas proximidades do 2, certo? Então, é uma função né, claramente descontínua no ponto 2. Aqui eu tenho a função dada por duas sentenças também, f de x é x mais 1 um para os números menores ou iguais a 1, um. então eu desenhei do lado... É, à esquerda do 1, a função x mais 1. E ela é x mais 3, para os números maiores que 1, eu tenho a função x mais 3. As duas são retas, né? Para os números menores igual a 1, eu tenho a reta x mais 1, e para os números maiores que 1, eu tenho a reta x mais 3. Então, aqui, quando eu quero calcular o limite da função no ponto 1, eu preciso calcular o limite à direita do 1. A direita do 1 são os números maiores que 1. Então, a função que nós vamos trabalhar é x mais 3. Por isso que, então, o limite de x mais 3 quando x tende a 1, 1 mais 3 é 4. Eu quero calcular o limite à esquerda do 1, só que à esquerda do 1, a função que nós temos é a função x mais 1. Então, o limite de x mais 1 quando x tende a 1 pela esquerda, 1 um mais 1, um, 2. Como o limite à direita do 1 um e à esquerda do 1 um são diferentes, então nós falamos que não existe o limite da função no ponto 1, um, certo? Eu poderia também ter olhado que o limite quando x tende a mais infinito, a função tende para mais infinito. Quando a função, o limite da, da função quando x tende a menos infinito, é menos infinito, certo? Então, a continuidade de uma função no ponto A. Então, para eu dizer que a minha função é contínua, por exemplo, esse primeiro gráfico, eu tenho uma função contínua, ela não tem descontinuidade em nenhum ponto. Já o gráfico dessa segunda, ó, ela tem, não é uma função contínua, ela tem uma descontinuidade, ela tem um salto é, nesse ponto 1, um, 2, certo? Nessa segunda para 1, um, ela dá 1. Um, para 1, um, 2, ela é aberta na minha função. Então, eu tenho o um exemplo de uma função contínua e de uma função descontínua. Então, nem sempre eu vou desenhar o gráfico da minha função para saber se a função é contínua ou descontínua, porque às vezes é, é um pouco complicado dependendo do grau da minha função. Então, por isso vem o estudo do limite. Então, eu preciso saber, para saber se a minha função é contínua, eu preciso saber se a função está definida, né? se f de x está definida, eu preciso calcular o limite de f de x quando x tende ao ponto de problema, ele precisa existir. Se o limite da função é f de x com x tendendo ao ponto for igual à função no ponto, então nós vamos falar que a nossa função é contínua nesse ponto. Se furar qualquer um desses casos, então nós vamos falar que a função é descontínua neste ponto. Então, aqui eu peguei uma função, né, definida por duas sentenças, eu quero saber se essa função é contínua no ponto 1. A minha função f de x é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, se x é diferente de 1. E a função é 1 para x igual a 1. Então, eu quero saber se ela é contínua no ponto 1, eu preciso calcular o limite dessa função, é, com x tendendo a esse ponto, e ele ser igual ao f, a função no ponto. Isto quer dizer que eu vou calcular o limite de f de x. quando x tende a 1, ele tem que ser igual ao f de 1, o valor que a função assume no ponto 1. A função assume o ponto 1 no ponto 1, então f de 1 é 1. Então vamos calcular o limite da função com x tendendo a 1. Então, olha, quando x tende a 1 pela direita, minha função tende a 2. Quando x tende a 1 pela esquerda, minha função tende a 2. Por quê? O limite da função x 2 menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende a 1, x ao quadrado menos 1 pode ser reescrito como x mais 1, x menos 1, a minha função, dividido por x menos 1, que vai sobrar quem? O limite de x mais 1 quando x tende a 1. 1 mais 1, 2. Então, pela, tanto pela direita do 1, quanto pela esquerda do 1, a minha função dá 2. Então, o limite da função f de x, quando x tende a 1, é 2. Só que a função no ponto 1 é 1. Então, como o limite de f de x, quando x tende a 1, é diferente da função no ponto 1, então nós podemos dizer que essa função é descontínua no ponto 1 ponto 1. Então, eu faço essas análises sem ter que desenhar o gráfico. Se eu fiz o gráfico, do gráfico eu tiro essas informações, certo? Então, aqui essa função é contínua no ponto. Aqui eu peguei uma outra função, eu também quero saber se ela é contínua no ponto x igual a menos 1. É, nós temos a função x ao quadrado menos x menos 2, se para os números maiores ou iguais a menos 1, e eu vou ter a função x mais 1 para os números menores que 1. Então, percebam, é, para os números menores que menos 1. Percebam que a, a esquerda do menos 1 eu tenho a reta x mais 1, e a direita do menos 1 eu tenho uma parábola, né? É, como x ao quadrado é positivo, essa parábola é côncava para cima. Certo? Então, eu quero saber o limite dessa função f de x, quando x tende a menos 1, se ele é igual à função no ponto menos 1. A função pode assumir o menos 1 na primeira função. Então, menos 1 ao quadrado é 1, menos com menos 1 dá 2, 2 mais 2 vai dar 0. Certo? Então, f de menos 1 é igual a 0. Vamos calcular o limite dessa função... É, com x tendendo a menos 1. Então, eu vou calcular a direita e a esquerda do menos 1. Então, o limite dessa função, x ao quadrado menos x menos 2, quando x tende a menos 1 pela direita, o resultado é zero. Quando eu calculo o limite dessa função, quando x tende a menos 1 pela esquerda, o resultado dessa função é zero. Então, o limite dessa função quando x tende a menos 1, é zero. E a função no ponto menos 1, nós já falamos que é zero, então, como o resultado da função f de x, no ponto f de menos 1, é igual a f de menos 1, é zero, então, nós falamos que essa função é contínua no ponto menos 1, certo? E, então, se eu desenhei o gráfico, como nós temos aqui, é fácil de verificar que essa função é contínua. É, o estudo dessa derivada serve porque eu não preciso desenhar o gráfico para saber da continuidade dessa função é, nesse ponto.